Enquanto eu assisto este vídeo, eu estou recebendo o espírito da riqueza e da prosperidade abundante na minha vida. Enquanto eu assisto este vídeo, a prosperidade se manifesta na minha vida. Eu mereço a riqueza. Eu mereço a abundância.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 Prosperidade. Eu mereço todas as sortes de bênçãos na minha vida.